Eu vejo que vocês se referem aos bichos como nenezinho, bebezinho, bebê da mamãe. A gente se refere, assim, aos bichos porque eles são perfeitos, né? E eu já vou começar impactando porque a fitoenergética é impactante. Tudo que a gente fala aqui tem impacto. Se eu não causar impacto na tua vida, eu não preciso trabalhar, não precisa existir. Eu lembro quando o meu labrador Thor morreu. A gente tinha muita ligação espiritual, muita conexão, porque o início da minha vida... Na terapia holística, assim, foi com ele, né? Ele nasceu quando eu estava começando a minha vida na terapia holística e ele ficou comigo no consultório muito tempo. Eu atendia as pessoas e ele ficava junto com a pessoa. A pessoa passava a mão nele, relaxava. Eu dizia que ele era terapeuta também. E ele teve um significado muito importante na minha vida por tudo, sim, Tudo que ele simbolizou, tudo que ele representou... E a gente estava sempre junto, e muito junto. Ele ia para o consultório comigo, daí à noite ele ia para o apartamento que eu morava, né? Ele ficava comigo, passeava, e todos os lugares que eu ia, ele estava junto. Ele era um labrador amarelo. Inclusive, no livro Código da Alma, tem uma homenagem a ele na, na primeira página. E quando ele morreu, foram os piores dias da minha vida até hoje. Eu nunca passei por nada tão difícil, tão doloroso, e eu tenho que cuidar aqui para não começar a chorar. Porque foi muito difícil mesmo. Ele morreu no final de 2017, um pouco antes do ano novo, foi dia 28 de dezembro. E foram os três piores dias da minha vida, foi o pior luto que eu já vivi. Eu nunca passei por algo tão triste, assim, tão difícil, né? Foi uma ruptura muito grande. E aí as pessoas dizem, puxa, mas tu já perdeu teu irmão, já perdeu uma irmã, tu já perdeu teu pai, e tu ficou assim por causa do cachorro? A visão que eu tenho, gente, é impactante, tá? Porque o cachorro é perfeito, as pessoas não são. Entende? Por mais que seja pai, seja irmão, eu não sei o que eu vou sentir quando eu perder minha mãe, porque é diferente, né? Cada pessoa que tem um papel na sua vida é uma perda diferente que você tem. Mas o bicho é perfeito. Perfeito, sabe? Ainda mais o cachorro, o amor incondicional do cachorro é o maior amor do mundo. É difícil alguém experimentar um amor maior do que o amor de um cachorro. Então, como eles são zero defeitos, né, como se diz por aí, a gente sente mais. Porque é uma relação de muito amor, é um amor que é difícil você experimentar num outro nível, né. Aí algumas pessoas já me disseram, nossa, mas que amor é esse? Eu nunca experimentei, você tá perdendo tempo, você deveria ter um cachorro, você deveria ter um gato, deveria ter um bichinho de estimação, porque só quem tem sabe o nível de amor que eles têm para nos dar. Então, eu acho que por isso que eu senti tanto, né? Porque ele tinha 14 anos, foram 14 anos que a gente ficou junto. Foi muito tempo de convivência, foi muito tempo de troca, foi um tempo assim que eu, que eu mais me desenvolvi, que eu cresci na vida, e ele estava sempre junto, então, foram dias muito difíceis, assim, porque a gente tinha uma conexão espiritual muito grande, né? E aí, gente profunda, tudo bem com você? Bom, o que você está vendo agora é um trecho das nossas aulas completas,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 Depois vem as plantas, depois vem os animais e depois que a energia negativa seja em você. Seja, sei lá, uma energia negativa de obsessor, de antepassado, uh, energia telúrica que está presente no ambiente, ou seja, uma energia de doença, tá? Os, os bichos, eles somatizam e eles filtram doenças que eram para chegar até você. Então, é muito provável que o seu cachorro está com cálculo renal é provável que ele filtrou esse cálculo renal para que isso não chegasse até você. Se o seu gato tem um problema de saúde, uma alergia, é provável que essa energia era para chegar até você e não chegou. Então é muito importante olhar para os nossos animais, olhar para as nossas plantas, olhar para os nossos cristais, porque eles têm uma forma mais avançada de filtrar a energia, de transmutar a energia, tá? E não tem como a gente não se sentir um pouco culpado. Né? eu coloco entre aspas, porque culpa não existe, mas eu me sinto um pouco culpada quando os bichos estão doentes, porque eu sei que eles filtraram alguma coisa que viria para mim, para o meu marido, ou então para a energia da casa. É muito importante você ver que os bichinhos eles são fiéis escudeiros. Né? E tem um, um caso de uma veterinária, que é a nossa aluna, ela fez treinamento de roponopono comigo, e eu lembro que lá no treinamento ela contou então, que um passarinho de um senhor teve uma parada cardíaca, passarinho, né, e, e o cara amava aquele passarinho e tinha uma relação linda com o passarinho e tal, e ela é muito intuitiva, né, porque ela gosta das terapias alternativas, ele levou o passarinho lá e ela, eu não sei o que ela fez, o procedimento que ela fez eu não sei, mas eu sei que o passarinho foi reanimado, parece que é meio impossível isso acontecer, e voltou a viver, né. E aí quando ela pegou o bichinho na mão, ela sentiu que... Ele tinha filtrado alguma coisa do dono e ela avisou, toma cuidado, vai ao médico, faz exame, porque né, pode ser que ele tenha filtrado alguma energia que seria para você. Aí o, o cara foi no, no médico no dia seguinte já fazer uma bateria de exames e aí enquanto ele estava no hospital fazendo os exames, ele teve uma parada cardíaca e ele foi uh, socorrido na hora e só por isso ele não morreu. Tá, então, essa é uma das histórias que eu lembro assim, de contar pra vocês, que é de arrepiar, mas tem muitas e muitas histórias envolvendo os bichinhos de estimação como fiéis escudeiros, né? Os bichos têm isso, os cachorros têm isso, eles fazem de tudo pela gente, né, pelo dono. E essa conexão espiritual é uma das mais lindas que existem na natureza. Também tem as pessoas que gostam de cavalos. Eu gosto muito de cavalo, eu tenho muita conexão. Eu tinha um cavalo quando eu tinha seis anos de idade. Meu pai comprou um cavalo pra mim. E eu lembro dele até hoje, tostado, né? Então, todos os bichos que eu tive na vida, assim, eles tiveram papéis muito importantes, né? No meu desenvolvimento espiritual, psicológico, social daquela época. Então, eu acho que cada bicho tem um papel importante na nossa vida.